todos, é um prazer, uma alegria grande voltar a Aragaças, tendo aqui como prefeito meu amigo querido Aurélio, uma satisfação muito grande estar com todos vocês. Quero agradecer aqui as parcerias e amizade da primeira dama e da Lúcia, o vice-prefeito Aurélio, cumprimentar aqui Dona Mara, esposa do Aurélio, vice-prefeito, o Marcivon, que representa a Câmara, minha saudação a todos os vereadores, o secretário-chefe da Casa Civil, deputado Gilmar Rocha, queridos deputados Magda Malfato e Euler Crubinel, querido deputado Cláudio Meireles. representante do meu amigo, deputado Tales Barreto, o Luiz. Doutor Afreni, coordenador da OVG que representa a Valéria, minha esposa. Meus cumprimentos ao secretário Mauro Faiardi, Ciência e Tecnologia, coordenador do Bolsa Futuro. Sérgio Cardoso, secretário político. Saudação ao presidente da CDN, Abiratã. Meu amigo Coronel Alves, comandante do 7º Comando Regional. Coronel Edier... Comandante aqui do Mato Grosso, prezado Edton, direto da Caixa Econômica Federal, vereadores Dubuco, Eiro, Wilson e Naim, minha e saudação ao coral Criança Feliz, sob a regência do, do professor Serafim, secretários municipais, diretoras e diretores de escolas, professores, comerciantes, donas de casa, fazendeiros, senhoras e senhores. Eu estou, como já disse, alegre, não só por estar em Aragaças, sob o comando do Aurélio, mas por saber que o Aurélio está fazendo um bom governo, um governo sério. Ele sabe que quem vem de baixo que sonhou tanto para ser prefeito ou governador, não tem o direito de errar. Nós temos o dever de fazer e fazer bem feito. Ao longo da minha vida eu enfrentei muitas dificuldades, porque cheguei ao governo do Estado enfrentando oligarquias muito fortes. E a gente é testado o tempo inteiro. Ao você ganha uma eleição, as pessoas querem ganhar no tapetão. Você tem que provar o, te o tempo inteiro que você é bom num governo, bom no outro governo, bom no outro governo. E assim a vida, você será testado aqui permanentemente. Porque você veio de baixo, se esforçou, lutou e faz isso há muitos anos. Quando eu era deputado federal, você já era vereador, autêntico, corajoso. Teve a coragem de me apoiar quase que sozinho naquela época que era Garças. Todo mundo estava com o meu adversário, quase todo mundo. Mas o Aurélio e alguns poucos companheiros estiveram ao meu lado. Eu nunca me esqueci disso. E sempre vi o Aurélio lutando, se empenhando para chegar ao cargo de prefeito. Nessa eleição ele se juntou ao nosso outro Aurélio, fez aqui uma boa aliança com os partidos, com o povo e venceu as eleições. No início... Eu recebi o Aurélio e disse a ele Aurélio, eu tenho experiência de três governos todos os governos a gente começa com dificuldades com o passar do tempo as pessoas vão percebendo a determinação da gente, a boa vontade, a seriedade e fazer bem as coisas e eu percebo que as pessoas aqui já perceberam já confiam no seu talento, na sua competência. Para ser prefeito de uma cidade não precisa muita coisa não. Para ser um bom prefeito, primeiro tem que ser honesto porque senão não sobra dinheiro para nada. E a maioria dos prefeitos do Brasil não tem essa preocupação. E eu sei que o Aurélio é. Depois tem que ser competente. Fazer uma administração planejada, com eficiência, com economia, ter uma boa equipe e ser simples. Estar no meio do povo são os segredos. Não tem muita invenção, não. Nós, por exemplo, o secretário Vilmar falou aqui, só nesse mês estamos andando em mais de 60 cidades. Até o ano que, mês que vem nós vamos chegar a quase 120. Andando, visitando, levando benefícios, falando das coisas que estamos fazendo, dos compromissos que estamos celebrando. Eu gosto disso. Eu sou obrigado a ficar no gabinete cuidando da administração da burocracia, resolvendo os problemas, os projetos, as licitações, cuidando da, do ajuste do governo, cobrando dos secretários, mas o que eu gosto mesmo é de estar aqui com vocês. Se eu pudesse estar o tempo inteiro. Hoje nós estamos aqui a trabalho, inaugurando simbolicamente reformas de nove escolas, todas as escolas, não é só aqui não, nós estamos inaugurando obras em mil escolas de Goiás. Mil! Vocês sabem disso. De 1.093, nós passamos dinheiro para reformar mil. Tem 800 prontas. Isso de um ano para cá, velho. E agora nós vamos repassar o dinheiro para terminar as outras 93. E aqui, eu recebi hoje pedidos de 100 mil reais para completar a reforma de mais três escolas. Inclusive essa de frente E eu já autorizei Estamos aqui para entregar essa ambulância Que é fruto de uma emenda Do deputado Tales Barreto Lá ele coloca as emendas O Cláudio Mas as emendas tem fundo O governador paga Paguei com muitos shows Estou pagando com ambulâncias Infelizmente Cláudio Não posso dar dinheiro mais para shows por conta de um ajuste com o Ministério Público nós vamos fazer a doação de um micro-ônibus ou de uma van para a Prefeitura e a Prefeitura gasta o dinheiro dela com o Se A gente faz uma coisa e a Prefeitura faz a outra. Tá vendo? E aí a gente debita na emenda sua, com toda tranquilidade. Eu vou dirigir contigo, tá? Meia-meia. Nós estamos aqui também para assinar a ordem de serviços para a universalização do esgoto aqui em Aragarça. Saneamento básico. Nos tempos passados, o governador não gostava de fazer esgoto, rede de esgoto. Por quê? Porque ninguém vê, fica debaixo da terra. Mas não tem nada mais importante para a saúde das crianças, dos idosos, das pessoas. E nada mais importante para a preservação do rio Araguaia, do rio Garças, dos mananciais da cidade do que o esgoto tratado e é a obra mais importante pra vocês terem uma ideia o quanto havia descaso em relação ao esgoto eu cheguei ao governo a gente só tinha três estações de tratamento de esgoto em Goiás eu já construí 70 estações de tratamento de esgoto além das redes e estamos construindo mais agora. vamos fazer mais essa cidade tem que ter Tratamento de esgoto em todos os bairros. Se a gente quiser preservar esse santuário que é o Araguai, E continuar trazendo turistas para cá, para trazer dinheiro para girar na cidade. Eu destinei um, um recurso de um projeto do governo, um produtor. Uma parte dos recursos eu destinei à Magna. E ela me levou uma lista... De, de cidades turísticas a serem atendidas. E eu concordei com essa lista porque ela incluiu Garças. Eu já sabia da necessidade de ampliar a beira Rio e de realizar mais uma outra obra importante. Um milhão e meio, olha. Esse dinheiro está saindo no Banco do Brasil, vão ter que fazer o projeto, licitar. E ou, no final desse ano, ao começo do outro, a gente começa a realização dessa, dessa obra. O dinheiro já está é então, Mais um milhão e meio, através da iniciativa da deputada Magda, com meu apoio. E com recursos do governo do Estado. Mas é importante registrar que ela teve a iniciativa. Estou aqui autorizando também 100 mil metros quadrados de recapeamento, através... Da GDR, ou você faz pela GDR. Eu tinha previsto um, um convênio com a Casa Civil, então você depois acerta isso lá com o Sérgio, com a Margo, o Cláudio, o Euler, para ver qual é o melhor caminho: se é a GDR ou se é através de convênio. O valor do convênio é 2 milhões de reais. Também já está autorizado, Aurélio, né, um outro pedido seu. Você lhe pediu 500 mil reais para aquisição de equipamentos hospitalares, aparelho de ultrassonografia, é, eletrocardiógrafo, gerador de energia. Eu já autorizei a secretária, da mas você pode ir buscar esses recursos. Quero me colocar à sua disposição para o cheque moradia. Reforma, eu já autorizei aqui para 100 famílias, 100. também quero me colocar à disposição para os empreendimentos que você fará com as áreas do exército que foram doadas à prefeitura, alienadas à prefeitura. Acho que você deve buscar parceiros privados, financiamento da Caixa Econômica, você terá esses empreendimentos o cheque mais moradia, o cheque, como é que chama? Melhoria, cheque melhoria, e porque a prefeitura não terá dinheiro para fazer tudo sozinho, tem que fazer ruas asfaltadas, esgoto, água, energia, equipamentos públicos, então a minha ideia, a minha sugestão, e eu falei com a Magda, é que você acerte com o Biracan da Caixa uma parceria, para a viabilização de um empreendimento público-privado com o financiamento da Caixa, e eu te prometo doar o cheque mais moradia para completar o valor das casas. É importante revisar uma coisa. Como a Prefeitura vai doar o terreno, isso mitiga muito o valor da prestação. Geralmente nem tem prestação. Ou muito baixa. Quero me colocar à sua disposição para isso. Se mais nós estamos também colaborando contigo nas máquinas você terá nós vamos alugar agora máquinas para nossas patrulhas e elas também estarão temporariamente à disposição enfim eu estou vivo aqui hoje com os nossos deputados os nossos secretários que estão aqui também o representante da da educação secretário Dalto o secretário Henrique da os portos, o Leão da GDR, a nossa subsecretária de Piranhas, Eurides. Tem várias autoridades aqui hoje, o Afrenio, o comandante da Polícia Militar. E eu queria, por último, só dizer uma coisa. Chegando aqui, eu conversei com o diretor-presidente da Marcela, da Univar, que é aqui de Barra do Garças. Eu pedi a ele para trazer uma extensão para cá. Ele disse que tem tem tido dificuldades no MEC, porque a Bolsa Universitária do Governo só pode ser dada aos alunos que cursam faculdades aqui em Goiás. Mas eu já autorizei ao doutor Afrei, que está aqui representando a OVG, a proceder uma mudança na legislação para que a gente consiga atender aos estudantes daqui de Aragás que Você, para vocês terem uma ideia da importância desse programa, nós já atendemos ao governo, desde que eu assumi o governo pela primeira vez, em 1999, a 131 mil estudantes universitários, que pobres, que se formaram graças a essa ajuda nossa, do governo, da UBJ. Agora nós vamos incluir mais 10 mil, iremos a 141 mil, e até o final do meu mandato, no ano que vem, eu quero chegar a 150 mil, no mínimo. 150 mil irmãos nossos que se formam ou se formaram graças a esse trabalho. Uma coisa importante: nesses últimas duas semanas nós visitamos cidade demais. Lá em Miquelândia, que é a terra do nosso secretário e deputado Vilmar Rocha, eu encontrei na porta do teatro, para o evento do Bolsa Futuro um moço que me abordou dizendo que tinha muita vontade de me conhecer e me agradecer. Ele disse, olha, eu sou o gerente do Banco do Brasil de Niquelândia. Há 12 anos atrás o senhor me deu uma bolsa. Eu consegui terminar o meu curso superior, passei no concurso do Banco do Brasil e hoje sou o gerente do Banco do Brasil. A bolsa universitária já mudou a vida de Dezenas de milhares de goianos Porque as pessoas quando são pobres Se não tiver ajuda e apoio agarrar as oportunidades Elas ficam no meio do caminho E o objetivo nosso é empurrar as pessoas Para cima, para frente Para elas crescerem, produzirem Se tornarem pessoas é, Referenciais na sociedade Essa semana agora Nós fomos a Iumas A Iumas Perto de Goiânia e o prefeito de lá, um jovem bem apessoado, no discurso dele também disse o seguinte. O governador, eu faltava dois anos para formar há 13 anos atrás. Não tinha dinheiro para terminar o meu curso de direito. eu me formei graças à bolsa universitária. Hoje ele é prefeito de uma das maiores cidades de Goiás. O Henrique, Pachão, hoje é diretor da GEL, ele era é neto de um pequeno comerciante em Forá na minha campanha em 98 eu passei no bar do, do avô dele e ele falou eu só quero um pedido o senhor está falando nessa tal de bolsa se o senhor ganhar, dê uma bolsa o meu neto que ele é pobre e não tem condições de estudar Uhul! o Bruno Rocha acho que falou aqui hoje que eu voltei a estudar depois que eu já tinha sido duas vezes governador e uma vez e senador, era senador na época quando eu chego para estudar na faculdade de Goiânia, onde eu terminei meu curso de Direito, ele vai me dar aula. Ele é professor de Direito de uma faculdade, de várias faculdades. E aí, na primeira aula, ele falou, eu tenho que contar uma história para o senhor. Eu nem sabia quem era rico, nem nada. E ele falou, olha, eu vou contar. Ele começou a chorar fora. Eu me formei graças ao senhor e a Bolsa Universitária. E quis, quis o destino que eu fosse agora professor do senhor, ele me ajudou muito. Hoje é e hoje é meu assessor. Mas <risos> não me ajudou nas, nas notas, não. Era duro. Mas o Henrique é outro exemplo. Eu me encontrei há uns cinco anos com um empresário jovem que tem hoje mil empregados, mil. Contou a mesma coisa para mim. Eu fui bolsista universitário. Por isso que nós continuamos com a bolsa. Por isso que eu criei a OEG, por isso que eu ajudo a Federal e por isso que nós criamos agora o Bolsa Futuro. Nós estamos andando o estado inteiro nas cerimônias de formatura de 50 mil pessoas, jovens, adultos, idosos, que estão se formando no Bolsa Futuro. A Lh não participou dessa primeira fase, mas agora, Aurélio, a seu pedido, nós estamos destinando mil bolsas para nós vamos começar nesse ano ainda a diferença dessa bolsa é que além da gente dar qualificação de graça as aulas presenciais, virtuais material com conteúdo de professores da USP, da Universidade de São Paulo Ribeirão Preto nós ainda damos 75 reais por mês para a pessoa que faz o Bolsa Futuro é uma bolsa para estimular o estudo. O Bolsa Família ajuda, o renda cidadã do meu governo, mas não ensina. Então nós vamos dar o dinheiro para a pessoa e ainda vamos ensiná-las em vários cursos de profissionalização. Agora, Aurélio, se tiver 1.001, 1.020, 1.050, 1.200, nós vamos atender todos os que quiserem estudar aqui na cidade. Da Porque só tem uma herança que um pai e uma mãe podem deixar um filho que ninguém rouba, ninguém toma, ninguém perde. Ou um legado que um governo pode deixar ao seu povo é a instrução, o ensino, a educação, a qualificação, o diploma. Isso ninguém toma, ninguém rouba. Por isso nós estamos investindo muito nisso. É, o Aurélio me lembra aqui Eu pedi para ele levar o pedido Do perito do IML e da reforma eu quero autorizar Leva para o Sérgio Que ele me entrega fácil Exclusivamente esse caso Aurélio E eu também já autorizei a, Uma melhoria através da OVG Da creche Valéria Pedido Essa eu vou ter muito prazer em ajudar Além de cuidar de crianças, de ser uma escola de educação infantil em Aragarças, além da escola estar precisando, ainda tem o nome da minha mulher. Hein? Olha! Faz favor, Acabei de falar agora aqui. Cláudio merece pediu. Ao invés de dar o show para a festa, o prefeito vai dar o show e nós vamos doar a van através da festa. O show é bom, mas é só um dia. A van vai atender todos os dias do ano. Ah, eu estou dizendo: 50% meu 50% do evento Fala que não, Cláudio. Já tenho que ir para Bom Jardim agora, já vim de Baliza. Eu queria agradecer muito a Deus pelas presenças de vocês. Agradecer muito aos nossos deputados, que me ajudam tanto. Eu, meu irmão, Magda, Cláudio, aos secretários. Agradecer a vocês todos pelo carinho, pela ajuda ao Aurélio. E dizer, Aurélio, conte comigo, você, sua esposa, o vice, os vereadores, para o que der e vier. Eu estou juntinho com você na sua administração, que será uma grande administração. Muito obrigado a todos.